Olá pessoal, 20 horas, 1 minuto, estou fazendo essa live aqui porque a situação hoje envolvendo a pandemia se agravou muito no estado do Rio Grande do Sul e me senti na obrigação de deixar aqui um registro do quanto essa situação foi avisada que poderia acontecer principalmente pelas pessoas que são da ciência, os infectologistas, é, as pessoas que, que trabalham nessa área em termos de, de pesquisa, é, dedicação, é, e não só os estudiosos, profissionais da medicina, mas os outros países, há um ano atrás, vinham dizendo que toda vez que tiver distanciamento social um plano, uma estratégia de distanciamento das pessoas, o vírus eh, não se propaga com a mesma velocidade. Essa obviedade da ciência foi negada pelo presidente da República, de, de cara, todo mundo sabe disso, agora tem até a CPI a respeito, e aqui no Estado teve uma inovação. O Leite começou dizendo que que não era negacionista, tudo bem, Elis? É, mas aderiu ao negacionismo a partir do momento que cedeu às pressões e começou também a advogar pela volta das aulas, por exemplo, dizendo que é, era um absurdo. Bom, até a justiça entrou no STF, nos deixa também muito indignados, promotor entrando na justiça contra a vacinação de professores. E já em homenagem a Elis, que é uma Pessoa que sabe do que eu estou fazendo, tô falando, é, e também a várias pessoas que são de Santo Ângelo. Eu vou colocar aqui um áudio da administradora do Hospital de Santo Ângelo, que correu a partir da noite de ontem, mostrando que o caos, eu até anotei aqui no quadro: é, São Miguel Os Águia está numa situação de quase no lockdown, decretado hoje pelo prefeito. A partir da situação calótica de Santo Ângelo, sabemos que Juí também está numa situação desesperadora, assim como Carazinho, Santa Rosa e tantos outros municípios do estado estados afora. É, Caxias do Sul, ontem mesmo, já tinha focos de contaminação em escolas. Então, a, a, a responsabilização das pessoas que... Estão obrigando professores, pais, alunos a voltarem para a escola, ela tem que ser cobrada. Eu vou colocar o áudio aqui, que é autoexplicativo, tá? E depois eu faço os relatos. Vamos ver se. Eu vou aumentar o volume aqui, que está muito baixo. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Hoje tem um. Oi, pessoal, só para eu vocês, tá? está a linha de frente aí do convite hoje deu um boom assustador na região toda e principalmente aqui. Agora, na cidade da e pelo Hospital Santo Ângelo, não tem mais lugar aonde colocar as pessoas. Nós desocupamos salas, desocupamos salas de consultórios e outros lugares onde tinha oxigênio na parede para poder... Pra, botar as pessoas em alto fluxo e tudo mais, nós estamos com o paciente sentado, sentado pelos cantos, pelos corredores, fazendo oxigênio, e não tem mais aonde enfiar, não tem, explodiu, gente, explodiu aqui em Santo Anjo. Então, se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, fazer mais, por mais, demais, demais, demais. E nós, o nosso hospital zerou a capacidade. Não tem mais lugar para atender uma unha encravada. Está desse jeito a festa. E aliás, o lado de Santo Ângelo. Está assim em Santa Rosa, tem aqui, assim em assim em São Luís também. Olha só, então, a situação de Santo Ângelo. Esse áudio teria ido para um grupo da família dessa administradora ontem e acabou viralizando. Resultado: hoje, durante o dia, eu tenho aqui a notícia. É, por exemplo, não só a região das Missões, mas Osório. Eu fiz essa denúncia hoje na rádio é, Jovem Pan Litoral, do Litoral Norte, que o, a unidade prisional de Osório tem um, mais de 500 presos é, isolados por conta do contágio generalizado naquele ambiente prisional. A comunidade regional está muito preocupada ali do no Litoral Norte, os agentes penitenciários, que têm feito contato comigo, hoje teve uma decisão eh, do Poder Judiciário mandando fazer uma contenção organizada, tomar providências sérias, porém, o que os, os agentes penitenciários me disseram é que tudo o que deveria ter sido feito, como uma higienização, eh, lá no início da pandemia, não fizeram, e agora, no desespero, a tendência de não dar certo, ou qualquer medida, porque depois que o vírus se propaga, a coisa não anda, é praticamente 100%. Então, tudo que nós dizíamos que não precisava liberar as pessoas para voltar às aulas, por exemplo, e aí comprovar com os contágios que não era adequado, lamentavelmente está se confirmando agora. Várias cidades gaúchas, inclusive governadas por prefeitos, que fizeram pressão para o governador. É, deixar de ter medidas em relação à pandemia, e é exatamente isso que o Eduardo Leite anunciou hoje, ele não tem nada mais de contenção da, da, do contágio, largou tudo no colo dos prefeitos. Resultado, os prefeitos, eu até escrevi isso no Twitter hoje, não é porque tomaram consciência de que é preciso fazer distanciamento social, o que deveria ser uma prática dos gestores em todos os locais. Mas sabe por que, que eles estão parando as suas cidades? Como tem a notícia aqui, por exemplo, de São Luiz Gonzaga, que é um prefeito do Partido Progressista, eles estão parando porque é, não tem mais aonde colocar os doentes. Estão apavorados porque o contágio se propagou de tal forma. Eu recebi também uma notícia agora sobre São Borja, que está numa situação é, também desesperadora. E, e não é diferente em Porto Alegre, em todos os demais locais. Então, o que nós precisamos agora, gente, é nos cuidar ao máximo, tá? porque também vejo pessoas que, é, por vezes, fazem esse debate público, mas acabam não se cuidando como deveriam, usando máscara de forma adequada, é, ao, ao ter de se deslocar para um supermercado, qualquer outro local, manter a máscara no rosto, são coisas básicas. A higienização das mãos, evitar mesmo que encontros familiares, tudo isso vai voltar à cena agora com muito mais seriedade, porque estamos aí numa possível terceira onda da, da pandemia. É, a gente não queria, em hipótese alguma, que isso acontecesse mas graças à irresponsabilidade dos nossos governantes, especialmente o presidente da República, o governador, o prefeito da capital e tantos outros líderes, lamentavelmente cada vez que volta de forma indevida o, o funcionamento de setores que não são essenciais, é, acaba depois demorando muito mais a dar um retorno tranquilo, porque é, é lógico, né? Na medida que as pessoas voltam. Eu até ouvi um discurso de um, de um colega deputado dizendo que era um absurdo, uma ociosidade de 20% das UTIs, que isso dava despesa. Como é que os hospitais iam manter 20% de vagas em aberto? Pelo amor de Deus, UTI não é para ser ocupada, é só no caso de emergência que tu encaminha os pacientes. Então... Faz umas três semanas, exatamente, quando se deu esse debate dentro da Assembleia Legislativa de que a educação era essencial. E é muito engraçado, né, para não dizer é trágico, que quando é para destinar recursos para a educação, quando é para garantir plano de carreira para professores, professoras, servidores de escola, da educação pública eh, não é defendida por esses. Agora, estuparam o peito e foram dizer que tinha que constar como essencial. Por quê? Para atender uma lógica mercadológica, embora justa, causa de, de escolas particulares, mas a gente sabia, todo mundo sabia, que iria se jogar uma roleta russa na prática. Né? E outra, pais e mães de classe média, que foram os que mais fizeram griteiro, que muitas vezes até têm condições de manter seus filhos em casa, não estou dizendo aqui que é fácil, não é, nós vivemos essa situação aqui dentro de casa também, não é fácil para ninguém, mas nós não podemos expor a vida das pessoas. Esse é o princípio básico. Inclusive, minha esposa é professora, foi obrigada a voltar para a escola. Acontece uma coisa esdrúxula, inclusive, em várias escolas. profs voltam, aí as famílias preferem que continue a aula virtual, e a Prope tem que estar se expondo lá na escola, dando aula virtual ali de dentro da escola. Olha se tem cabimento esse tipo de iniciativa, que é o caso do prefeito de Porto Alegre, que também se porta como negacionista, só sabe, tentou até liberar a cloroquina e, e, e por aí afora, e, e demonizam quem defende a vida. Inclusive, é, representantes aí que, que fazem uma péssima comunicação de imprensa, que são patrocinados por quem tem muito dinheiro e não está nem aí para a pandemia, faz, falando barbaridades contra o CEPERS, contra o SIMPRO, contra o SIMPA, contra o, as Mães e Pais pela Democracia, que é uma associação honrada, que ajuizou a ação, teve a ação é, confirmada em segunda instância, mas tamanha foi a pressão, inclusive do Ministério Público, que deveria ser o primeiro a primar pela vida, não estou dizendo aqui todos os promotores, mas principalmente aquele promotor que entrou na justiça contra a prefeitura desse feio, que estava vacinando ah, as professoras, acabou chegando no, no STF essa questão. Então, não tem cabimento, gente. As autoridades públicas agirem da forma como vem agindo nas últimas semanas, ignorando o vírus, ignorando mortes, e eles só tomam iniciativa de parar tudo, como está sendo agora São Luís, São Juan Carazinho, estado afora, está vindo essa onda de pavor dos governantes. Repito, não é porque tomaram consciência, é porque começam a bater na sua porta os parentes dos doentes que estão lá no hospital, estão lá na UPA, estão lá na Unidade Básica de Saúde, que sequer têm leito sequer tem oxigênio para os pacientes. Então, infelizmente, aquilo que era previsto pelos cientistas está se confirmando na prática. Por isso, ninguém está falando aqui. Muitos, ah, professor não quer trabalhar, Flávio não quer trabalhar. Pelo contrário, as pessoas que, as que nós representamos querem, gostam de trabalhar. Mas ninguém é louco no sentido de jogar a sua vida à própria sorte. E eu quero chamar a atenção aqui que houve deputados, colegas meus, na Assembleia Legislativa, votando pelo fim do plebiscito para vender a corção, o banrisul e a procerx em troca do quê? Mudança da cor da bandeira. Obrigado? Obrigado? não, o governador também tem uma de, de sem vergonha, né? Trocou a cor da bandeira de preta para vermelha, criou uma fantasia de que o vírus tinha ido embora, só não combinaram com o vírus. E, e com isso, os deputados, principalmente do Partido Novo, que verbalizaram isso, mas outros também, que tem notícia nos jornais, aí dizendo que votaram a favor da PEC 280, que acabou com o plebiscito. Aliás, eles foram derrotados, não conseguiram. Nós estamos recorrendo, terça-feira tem é, mais um capítulo dessa, dessa novela aí. Não conseguiram os 33 votos. Mas os votos que eles conseguiram, boa parcela foi em troca da cor da bandeira. Quer dizer, colocar em risco as crianças, as professoras, todas as famílias, toda a comunidade escolar. E vem com um papinho hipócrita de que é para o bem das crianças. As crianças têm o direito a, a, a aprender. Na prática, a gente sabe que isso é da boca para fora, é muito mais uma preocupação mercadológica e ideológica contra o magistério, contra a educação pública e meio que joga para pra, as traças assim todo o conjunto de vidas que estão sendo é, se arriscando desnecessariamente. Aliás, outro registro, né? As escolas que deveriam ter estrutura adequada, sobretudo a rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, não tem nenhuma precaução. As pessoas também reclamando quem faz o transporte escolar, outros deputados, inclusive o deputado Valdecio Oliveira, fez uma, uma audiência pública sobre esse tema antes de ontem, não tem nada que, que proteja a vida também desses trabalhadores do transporte escolar, das crianças, das famílias. Então, gente, quem puder permanecer com suas crianças em casa, assim ou faça, tá? Márcio de Giruá, grande Márcio, comunicador, um abraço, Márcio todo o povo da alternativa. É, nós estamos aqui fazendo os destaque Marcos, para essa nova onda da Covid aqui no estado do Rio Grande do Sul. Era lógico que isso aconteceria, porque tem várias pessoas se portando como se o problema tivesse ido embora. A pandemia está aí, não teve nenhum momento de, de, de acentuar a queda da curva, muito pelo contrário, e no pico da pandemia, os caras fazem uma briga de para que a educação volte, as escolas voltem. É um caos, é uma preocupação que a gente tem, e não só as, as escolas, mas o sistema prisional está sob risco. Né? Nós estamos tendo notícias aqui permanentes de, de locais de é. foco. É. A Mônica é. é. é. tá lembrando aqui porque a nossa defesa era a volta gradativa para o espaço escolar, com garantia de vacinação para as pessoas. A vacina, aliás, é outro cálculo. Né? Eu, nós temos na família mesmo, a, a mãe da Mônia, a Rita, é, só teve direito à primeira dose. É, estava fora, as pessoas desesperadas tomaram uma dose e não tem direito à segunda dose. Então, mesmo que nós defendamos, Zeca, grande abraço para ti para todo o povo de Santo Cristo, mesmo que nós defendamos vacinação para as pessoas, para professores, professoras, e aí, repito aqui, Ministério Público entrando na, na Justiça contra essa ótima iniciativa do prefeito de Stey, assim como o prefeito de São Leopoldo e outros gestores aí corajosos, o problema é que não tem vacina nem sequer por faixa etária ou pessoas com comorbidades. Esse é um drama que nós estamos vivendo. E aí os gestores tem que ser responsabilizado, sim. E eu finalizo contando para vocês que tinha um empresário que a cada pouco me atazanava pelo WhatsApp, é, dizendo que eu deveria dar força para voltar todas as atividades, inclusive no ambiente escolar. Hoje, eu mandei esse áudio para ele, lá de Santo Ângelo, do Hospital de Santo Ângelo, é, perguntando se era verdade o caos que estava instaurado. E ele confirmou. E aí, quando vai falar de quem é a culpa, ah, é de todo mundo que está na política. Daí parece que é tudo farinha do mesmo saco. Não é. Tem nomes e sobrenomes os responsáveis pelo negacionismo no nosso país. A começar com o Bolsonaro, a tropa que vem logo abaixo, tipo seu Osmar Terra, aqui no Estado o Leite entrou no mesmo caminho. Teve momentos que nós apoiamos a postura dele que era pela ciência, ouvindo especialistas, formou comitê, parecia que a coisa ia andar numa outra direção. Mas assim como ele é, o Bolsonaro de sapatênis, nas privatizações, na, no desmantelamento do serviço público, está sendo no negacionismo. Lamentavelmente, eu não torço para que os nossos gestores independentes de partido político ajam dessa maneira. Se age da forma correta, não temos problema nenhum de apoiar, porque, afinal de contas, a vida deve estar em primeiro lugar. Eu agradeço muito pelo fato de vocês terem conectado aqui nessa live extraordinária de 20 horas e 20 minutos agora. Eu só peço que, se possível, vocês compartilhem. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vá lá, clica no sininho para receber notificações das nossas postagens e saibam todos e todas que estão me acompanhando aqui. Nós vamos exigir, mais do que nunca, providências, principalmente do Ministério Público Federal, que teve uma atitude bem interessante há poucos dias, dizendo que esse novo, novo modelo de, de, de, de distanciamento, é, para mim é distanciamento descontrolado, é junção descontrolada do leite, coloca em risco o Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal. Então, eu quero crer que, ao menos no Ministério Público Federal, nós vamos ter quem nos ouça no sentido de tomar providências para conter conter esses gestores irresponsáveis que não estão nem aí com a morte que anda solta em vários municípios do Estado, gerando muito sofrimento em várias famílias, não só quem já perdeu um ente querido, como é o meu caso, mas muitas pessoas que agora estão nesse momento perdendo os seus familiares, os seus amigos. Então vamos continuar defendendo a vida, pedindo para cada um e cada uma que aqui está é, me acompanhando se, se cuidem, não se cansem de aconselhar as pessoas a se cuidarem, não não não se juntem nem por amizade nem por por laço familiar, toda toda reunião que for possível evitar vamos proceder dessa forma, tá? E muito menos espaços aí que aglutinem mais pessoas ainda, como festas e outros espaços que a gente percebe que as pessoas acabam procurando, tá bem? Jôner, um grande abraço, Jôner. Eu sei da é isso aí. Você pers sempre na defesa da vida foi duramente criticado por muitos nas redes sociais. É isso aí, Jôner. Eu não gostaria de estar dizendo aqui o que eu tô falando, né? Que, que mais dia menos dia nós provaríamos que estávamos com a razão, mas é isso que está acontecendo, tá? E as pessoas precisam esperar o caos para dizer que a ciência está correta. Jean, acabei de ler que a variante da Índia já circula na Argentina, tá? Então, é isso, e nós somos aqui um estado limítrofe com a Argentina, por óbvio que toda a fronteira corre risco, é isso aí. Ele já circulou na Argentina, já recebeu o alerta, mas age como se estivesse tudo bem. É isso aí. Gente, valeu, tá? Se cuidem, bom final de sexta-feira, bom final de semana, tá? Pedrinho Esch, um grande abraço. Janine, tá? E eu que voltei para a escola quarta passada e hoje estou com isolamento já por 15 de... Olha só, Janine, se cuida, tá? Se cuida. A professora Janine Lattes Valeu.